Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa. De sete mil reais, não tava conseguindo nem dormir, né? Gastar o que eu aprendi com esses caras, eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida. Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro, então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais. É, você sabe que agora, recentemente, me, me convidaram para participar da, da, da política, né? Coisa que eu nunca tinha pensado e. Eu nem falei isso para ninguém ainda, mas tô, vou contar para vocês aqui. Eu nunca tinha pensado e, e nunca... Né, eu sei, sempre achei, mas fazia tempo que eu estava dizendo, gente, nós estamos terceirizando a política, terceirizando a política na mão de gente que às vezes não tem capacidade de gestão, às vezes não tem a mesmo amor pelo país, ou não tem o mesmo amor por, pelas pessoas, ou não tem a mesma empatia, né? ou a mesma generosidade. Está uhum. na hora da gente pôr na mão de gente que é empreendedor, que faz gestão, porque é uma gestão. Político é como a gente, qualquer. Mais ou menos. Não, né? Deveria ser como uma pessoa normal, que senta, come igual a gente. Não tem que ser, não é um olímpico, mas isso é o executivo. Que, que mora num mundo, uma bolha uhum. que é uma vida diferente da nossa. O cara tem que ficar no carro igual a gente, tem que sentar na mesa igual a gente, comer, fazer café. Sabe, normal. É uma, Dormir, é uma pessoa normal acordar, é... que tem um trabalho de gestão, só que em vez de gestão de uma coisa privada, é uma coisa pública, mas é a mesma responsabilidade. Deveria ser isso, tá? E eu sempre falei isso, a gente fica terceirizando para outras pessoas e depois a gente reclama que não está bem gerido. Falei, alguma hora esses empreendedores precisam tomar... E eu sempre falei isso, mas nunca pensei. Aí, esse ano, eu comecei a receber convite, eu recebi convite de três partidos para ser vice-governadora de São Paulo. Aí eu falei, onde vocês me encontraram? A troco do quê que vocês estão olhando para mim? Por causa do onde, que eu, é? né? Da onde veio isso? Não, a gente precisa de gente que faça gestão, a gente precisa de gente que, que tem outro pensamento... Eu achei aquilo nossa, até interessante. legal, interessante, porque eu falei, legal estar se aproximando de empreendedores. Uhum. Né? E aí eu falei para um amigo meu, primeira vez que eu não faço alguma coisa por medo. Né? Ele falou, não, não fala assim, Cristiana, não é medo, é precaução. Porque assim, está tão polarizada a política, está tão polarizada, que se você entrar nisso, você vira um, né? uma guerra polarizada, que ou você é A, ou você é B, e não tem nada além de A ou B no mundo, o mundo virou A ou B, ou você é A ou você é uhum. B, você não pode, não existe o C, o D, o E, o F, nada. Só tem um alfabeto de duas letras. Então, eu falei, eu não sou nem A nem B, eu sou uma pessoa que eu sou gestora, eu sou uma pessoa que está preocupada com o Brasil, né? E assim, eu falei, ah, eu não vou fazer isso, porque eu estou com medo dessa bagunça acabar afetando a gente, né? A minha vida, não só a mim, como as outras... As empresas que eu invisto, as empreendedoras, né? Quantas todas, empresas você tem? Todas as empresas que eu invisto são de mulheres, né? Eu só invisto é. em empresas de mulher. Então são empresas de mulheres, assim... É, vou falar, isso vai acabar impactando a minha vida. Mas no meu Instagram, o que, que vai virar? Sim. Sim. Uma guerra. E, e vai mesmo. É uma escolha. É, e uma, vai escolha, mesmo. é uma escolha. Porque qualquer e vai coisa. Mesmo. Não é. A e política eu, não a gente... tem limites. Pode ter certeza. É, é o fundo do poço, assim, no sentido moral, os caras vão dizer vai mesmo. Vão vasculhar a tua vida, a sua e vida vai virar um isso. Inferno. eu falei: assim, eu não devo nada pra ninguém, né? assim Eu não tenho problema de vasculhar Ah, mas sua vão vida. achar uma nota que, o que vai. Eu eu ter. Falou, o que eles não sabem, eles inventam. E aí, fake news o dia inteiro. Quando você, quando você explica é. que uma não é, aparece outra. Quando você explica uma, aparece outra. Eu Com falei: certeza. ah, gente, eu não tô afim dessa guerra. Então, aí, acabei não aceitando nenhum deles, mas aceitei o, a minha filial novo, que é um partido que é só de empresário, né? e não tem ninguém nem do A, nem do B, nem do C, nem do D. É uma coisa de, de empresários muito pequeno, ainda muito pequeno, mas, é pelo menos, é um pensamento diferente. né? Mas é, um, é um, isso é um, um plano futuro teu? É, se existir, uma, dizer assim? se existir uma possibilidade da a gente é, educar as pessoas... Que, o, que, o, que é um partido que não usa o fundão, que ninguém recebe salário, que todo mundo que está ali está preocupado em fazer gestão, e é uma coisa é em prol do trabalho, ninguém está tá ali fazendo para ganhar dinheiro, então está em prol de fazer um trabalho mesmo de gestão, talvez um dia, uhum. <risos> lá na frente. Uhum. né? Como eu já fiz isso tantas vezes em outras coisas, plantei coisas que você vai colher mais para frente. Sim. Pode ser que lá na frente um dia isso vire um partido que as pessoas possam votar que não é um partido a fim de se preocupar com o próprio umbigo, né? É, se eu, queria, com... eu queria apenas falar alguma coisa. Fala, amor. como amigo assim. Eu não é. sou, nem te conheço. Se assim, ser seu amigo, é. como amigo assim no, no sentido da palavra. É o que eu penso da política. Eu acho que uma, a política é uma coisa muito nobre, muito nobre. É abrir mão de tudo para fazer o é. bem público para todos. É uma renúncia. É, é uma renúncia enorme. Pensa bem. O que eu vou falar pra você o que eu acredito. Fala. Você levou tantos anos pra construir tanta coisa legal, mudar a vida de tantas pessoas, e você construiu algo que é muito difícil durante uma carreira. Reputação. É. Credibilidade. Uma bem. boa reputação. Reput né? Reputação. É um negócio que não tem o cara do prato. Sabe o cara do é. prato? Ele botou um valor ali pra você. Você é. ficou puta. É. Mas a reputação, não ela tem valor, não né? tem preço. Verdade. E a partir do momento que você abre mão, como seria um sacerdócio? Eu diria que a política é um sacerdócio. Você tem que entender que eles vão entrar na sua vida, que eles vão tentar destruir a sua vida e destruir a sua reputação, que para mim... É o seu mau patrimônio. É verdade, mas é de todo mundo. Agora pensa é uma todo coisa. Mundo, é. É, é. Não, você tem to... eu, eu concordo com você. Tá. No número de negócio, você tem toda a razão. Agora, é uma pense... renúncia. Sem dúvida. Agora veja uma, veja só que coisa, né? É, é... contra nós mesmo, tiro no pé, quero dizer. Porque enquanto todo mundo tem medo, todo mundo quer legal e quer fazer uma coisa bem feita, com, com qualidade, com gestão, com, com decência, com, né? Uhum. Pensar assim que que está super certo eu também falei pro meu amigo, tô com medo. Olha que eu nunca falei que eu tô com medo em nada na minha uhum. vida, porque se eu fui mulher, eu sendo mulher, fiz tudo isso que eu fiz e sempre eu sento na mesa a única mulher de tudo. E tudo bem, eu sempre enfrentei tudo e falei, pô, tô com medo. Você ter coragem de dizer que eu tô com medo? Você é, imagina quando que nós vamos conseguir mudar a política do Brasil? Porque nós vamos continuar a ponto, gente, lá que não tem nada a perder, porque o cara só vai... Quando ele não tem nada a perder. Porque enquanto ele tiver uma reputação, ou estiver preocupado com a vida dele, ou quando ele foi um cara sério, honesto e tal, eu falo, eu não vou. Porque uhum. vão destruir minha vida, então eu não vou. Com então certeza. quem que vai? Que não tem nada a perder. Agora, você quer pôr para é. tomar conta do teu... Aqui estamos falando de boa. Mas você uhum. quer pôr para tomar conta do teu país um cara que não tem nada a perder? Não. Eu adoro, Eu adoro... Porra, porra, eu adoro quando tem um cara, eu gosto. Nesse tá? ponto você tem razão eu também. Gosto, eu gosto quando tem pessoas com essa boa vontade, com esse conhecimento para empreender dentro da política. É. O problema é que o sistema ele é tão FDP, é. pensa que 90% de todo o conglomerado que cerca a política, 90%, ele se alimenta do sistema para sobreviver. É. Seria a tua, os administradores da sua empresa. Então, como os administradores. 95% daqueles administradores vão estar em volta de você, vão trabalhar contra você. Porque não. você quer ir matar eles. Então, é. eles não vão aceitar. É. Esse é o ela problema. É, é o sistema vírus, derruba. É o sistema É o vírus. É o vírus. Do branco e... Entendeu? Você vai é. entrar no, no, numa autodestruição então, com que a que eu, vontade. o que, que eu pensei? Aí o que, que eu pensei? Mas o povo que ela é falou partido também é no... válido. Sim, Sim é, uma, é, uma, é uma 95%. Você, frente, eu concordo, mas o que, que, que, que eu pensei? Se a, nós educarmos as pessoas, porque tudo é uma questão de educação, uhum. se a gente educar as pessoas que existe um partido onde ali só tem empreendedores, onde ali ninguém tem o dinheiro do fundão, ninguém tem o dinheiro do... Ajuda paletó, ajuda bolsa, ajuda calça, ajuda né, carro, ajuda não sei o quê, que todo mundo ali trabalha... É, por exemplo, o presidente do partido, ele é um cara que trabalha numa multinacional alemã e, e doa cinco horas por dia para o partido e não ganha um tostão. Então, assim, se você tiver um partido... Al esse, almocinho grátis? Almocinho grátis? Ele faz um almocinho grátis? Ele não ganha nada. Então, então é assim, um se, o cara, se o cara... Se amanhã a gente conseguir, com o futuro, que esse um partido, qualquer que seja, que esse, por acaso, esse é o que eu conheço, é, cresça né? E devagarzinho, vai ser hoje, né? Sim. Porque sim. hoje 90% das pessoas são assim. A gente possa fazer que ele vire 40%, 30%, e as pessoas começarem a entender que se elas puserem depo... Porque quem manda mesmo é o deputado ali, os caras. Não, cara... quem manda hoje no Brasil é o judiciário, amor. Tá bom. Além, né? Desse... Não, não, não. Hoje é, quem deve... manda no Brasil é o judiciário, e o judiciário é um poder público. É. Como é que você vai? Esse é o X da questão. É o judiciário, é verdade. Hoje é o judiciário. E eles são o poder público. Não, e a Câmara? se a gente conseguir pôr mais pessoas na Câmara com esse, com que tem essa intenção, e elas começam, comecem a fazer leis que olhem para o empreendedor, falem, não pode mudar a lei todo dia, não pode mudar toda hora, tem que é, fazer você uma. você falou no começo do programa, que a gente Cada tem uma muda, é. muda uma vez por ano. Uhum. Pega todas as leis junta tudo. Olha que coisa mais incrível. que o cara está pronto para fazer a coisa, muda. Janeiro muda todas as leis e aí você tem seis meses para pôr em questão. Tá? Depois você vai trabalhar o ano inteiro dentro dessa regra, em janeiro muda tudo de novo. <risos> Olha que legal, você fala um ano eu é. trabalhando na mesma regra Olha que, oh, que maravilhoso é. Quer dizer, uma coisa tão óbvia, por que, que não funciona assim? Porque não é assim que funciona Porque são 513 caras Lá do curral Carcete. eleitoral O sistema Mas nós vamos aceitar e se sentar e ficar olhando não, Mas falei... é que o sistema, Cris, veja bem um, Vamos veja um, um do que tem outras pessoas com outra cabeça Eu acredito é, é, Mas eu vai um um demorar 10 pouco... anos, é o que, eu, falei, acho que é não, deva... eu acho que devagarzinho Pode ser, Eu vim estudando a história do Brasil De Mickey 1.600 a 1.700, 1.700, a 1.800. O Brasil é, esse, é exatamente isso. Exatamente isso. Se você ler o Brasil de 1.600 para 1.700, você vai, você vai vomitar. Porque é absurdo o que aconteceu nesse país aqui. É. Mataram quase a metade da população. Porra. É uma história não contada. Poucas histórias contadas. Procure saber. Procure saber de 1.600 para 1.700. <risos> é assustador. É o Brasil assustador. Isso aqui é assustador. De 1.600 a 1.700. Então, assim, é, é, não é... A vontade é enorme. Só que você tem uma cabeça de gestora, você tem uma hierarquia, você é proprietário, você tem o um comando. A política não é feita dessa forma. Aí você tem que sentar com o cara do Sergio e vai dizer assim, você vai doar shampoo lá para nós, entendeu? Vai vir com um monte de coisa, porque... É cada um pensando no seu interesse. É, só que a pessoa só, Sim, um, só não adianta. O dombígo, é, é. é o fô, sistema. Fô, de tempo. Nosso de é o problema é o sistema. Eu acho que é uma, é uma questão de educação. Do mesmo jeito que eu comecei lá, com o meu uhum. shampoo sem sal, explicar o que era o sem sal, depois a minha tampinha flip top, depois o que era um shampoo natural, depois o que era um shampoo orgânico, depois o que era a que era a colágeno, como a é que funcionava o colágeno. Tá e vamos explicar, e vamos demorar, e vamos explicar, vamos dizer o que eram os estilistas brasileiros, que ninguém acreditava, e hoje estamos aí, sinistras brasileiros maravilhosos, representando o Brasil maravilhosamente bem, quando eu comecei, eles mal malda brasileira. Então, tudo no começo, todo mundo vai falar, ah, isso não existe, mas se, a, se alguém não começar a falar, gente, nós precisamos pôr gestores para fazer a gestão. Simples assim. E, e a, a gestão tem que ser uma coisa é, bem feita, com qualidade, por quem conhece. Ponto. E aí, tudo bem, vai demorar. E o Salim Matar, você conhece ele, o Salim Matar? Eu conheço. O Salim tá? Conheço do meu grupo lá de... de, de... Tem um Era um grupo cara que, que, que eu acho que você poderia ouvir. Que ele esteve lá tentando fazer acho que as privatizações e ele pode desenhar um pouco... O um sofrimento. Não, o tamanho disse. da sombra, ah. do vale que tem a seguir. Não estou aqui, veja bem. Não, que não, que eu não, eu eu aqui... eu não, não. Eu, eu acho que tem razão. Não, não. Eu concordei com o você Eu não sou um cara pessimista, não, tá? Eu sou um otimista por natureza. Eu, até por bola, eu quero fazer tudo. É. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é... Puta perigo. Muita Não, puta. né? Que perigo. Pra fazer quer o que fazer você que quer. Tudo pra você fazer o que você quer nesse país, você vai ter que ser a ditadora, bicho. <risos> é, mas é verdade, ué. Eu sou agora dono desse país e eu faço assim, o Brasil funciona assim. Não, gente. Não, não é tô... assim. A minha proposta é educar... É, a minha proposta oh. não é... Longe disso. A minha proposta é educar é o que você falou, começar as pessoas para elas mano. entenderem que elas têm que votar melhor, por pessoas que façam gestão, para que a gente olhar os partidos e qual é o propósito do partido, que às vezes as pessoas entram no partido e nem sabem que partido é. Tudo bem, os dois grandes maiores eles conhecem, os outros não conhece, conhecer os outros partidos menores, o que, que é a intenção deles, qual é o propósito, se, se identificar com algum deles e aí procurar por pessoas melhores. E com o tempo, não vai ser hoje, nem né, amanhã, nem nessa eleição, nem na próxima, e talvez não nas cinco próximas, uhum. mas daqui um tempo a gente consiga ter mais glóbulos brancos do que glóbulos vermelhos uhum. e a gente ter um país um pouquinho melhor, entendeu? Porque senão... Eu posso falar o que, que eu acho que está mudando no país e eu acho bom você vai achar maluquice na minha parte, mas eu acho que não. O que, tá, o que vai mudar a política do Brasil e o jeito de se fazer política e melhorar a vida das pessoas é a rede social. Sem dúvida. É a pressão do cara, é o cara enlouquecer. Mas eles tentam limitar, eles tentam denominar... Eu sei, eu já ideia, né? começou com Crime coisa, de ódio, né? não sei já o quê. Começou com... Entendeu? Eu acho que a rede social, a, o avanço para a política, a nossa mudança, a minha esperança pessoalmente é... Se um deputado tomou uma decisão que eu não quero, eu vou lá na rede social e lá aí, malandrão, é. vota sim. É isso aí. É pressão. É pressão. Eu acho que é o único jeito, é, já que o poder emana do povo, é, é a gente vigiar. Sociais, eu acho que, que tem que, que ser denominaram, uma... denominaram, né? Eles tendo que dar uns nomes tipo fake news, é. crime de departamento de ódio, mas não é. Isso é o povo ali. É, ó. Mas acontece que enquanto a gente não puder mandar esses caras embora... Enquanto pode, gente... de 4 em 4 anos você pode mandar. Não, sim, mas tudo bem. Sim, dizendo, mas nos quatro lá... anos faz a festa. Ele né? faz o que ele quer. Então tá, você não você pode mandar, mandar o cara pôr... embora. Ele, ele tem fórum privilegiado. É o único país com essa história de foram privilegiados, querido? Por que, que ele tem que ter foram privilegiados? Ele é igual a nós. O cara matou alguém, tem que ser preso. Por que, que agora Sim. ele matou, não, porque foram privilegiados? Porque eles, votam, eles fazem as leis, né? Por isso que eu estou te dizendo. A favor tem algum... deles, né? É, ué, mas você não... Mas cê... ué, ué, ué. Foram privilegiado não poder mandar embora. Você imagina que você tem uma, uma equipe que você não pode mandar ninguém embora. O cara que não pode ser mandado embora, ele está na zona de conforto. O cara que está na zona de conforto não trabalha.